Vou, vou resumir. A Jogete estava tá numa roda ali, soltou do fundo da aula, falou assim, quer saber, eu vou me candidatar a presidência da república. Você faz uma leitura, né, do que, que é um empresário, do que, que é um cara rico. Eu não queria gritar com você, eu só queria que você estudasse um pouco pra perceber qual é o seu lugar. É um grupo brasileiro. Que lindo, para Pra encontrar com o Mujica. Ah, é? Ok, vamos ver o que acontece, então. LASCO! Acho que a gente é capaz. Você se propõe a ser presidente? Sim. Qual vai é ser o partido? Partidar. Partida. Eu vou ser o Ministro da Cultura. Jamais! <risos>